Ladies and gentlemen, boys and girls Renato Garcia era um cara muito sonhador Era um menino que desde criança sonhava em ser um grande astro no mundo das corridas automobilísticas Desde pequeno ele assistia Velozes e Furiosos e dizia para sua mamãe Mamãe, um dia eu vou ser o Brian Então o tempo foi passando, o grande menino foi crescendo E foi realizando seus sonhos pouco a pouco, conquista por conquista Mas o seu grande sonho ainda não estava realizado Porque o seu maior sonho o sonho da sua vida era ter um GTR R34. Isso mesmo. Mas era meio impossível para este garotinho, pois era um carro muito raro, um carro difícil de ter, um carro muito difícil de achar. Mas um dia, Renato cresceu na sua conta bancária e pensou, ha, se eu não posso comprar um GTR, eu vou mandar fazer um. Então, ele procurou uma pessoa para fazer o seu grande carro. Até que achou um grande japonês. O nome dele era Hashimoto. Isso mesmo. O Hashimoto poderia te ajudar a conseguir construir o melhor carro de todos, construir um GTR R34, isso mesmo, então Renato Garcia disse pro Hashimoto que queria um GTR R34, mas não apenas um, e sim dois, isso mesmo, dois GTR R34, então Hashimoto começou a grande produção, foi dias e noites virado, foi muito trabalho, muito trabalho árduo para conseguir alcançar a perfeição de um GTR R34, então dia após dia Hashimoto ia trabalhando nesse carro, dia após dia Hashimoto ia de sua vida naquele carro Dia após dia, o Hashimoto Gastava horas e horas de trabalho Incansavelmente árduos, Para construir o sonho do Renato Garcia Então, até que um tempo Se passou e os carros Ficou prontos, Renato Garcia Passou por vários carros depois disso Comprou até uma Ferrari, mas o seu sonho Principal ainda estava lá o seu GTRs, então finalmente Chegou o grande dia da entrega Hoje, vocês vão ver a reação do Renato Garcia Ao ver o seu GTR RR34 pronto! Será que ele vai se emocionar? Será que esse garotinho do coração tão grande vai ficar feliz com os seus grandes novos carros? Então, Renato Garcia, se prepara, porque agora você vai ser o verdadeiro praia. Vamos lá, rapaziada, já estamos aqui no Autódromo de Londrina E hoje a gente vai fazer a grande entrega dos Skyline do Renato Dos dois, do Azul e do Prato E rapaziada, o Renato tá vindo O Renato não viu ainda os carros Ele saiu lá da casa dele já tá vindo pra cá Com o horário que a gente marcou E vamos ver qual vai ser a reação dele, rapaziada E cara, esse carro deu muito trabalho, mano Pra vocês, olha, eu, eu, eu, eu quase fico careca, vai Ainda bem que eu tenho bastante cabelo Careca de saber Mano, é muito trabalhoso Muito trabalhoso Muita gente perguntava, mandava, mandava mensagem pra mim lá via Insta, tal. Meu, e o carro do Renato? Cadê? Rapaziada, não é tão simples assim. Construir um carro, tudo você tem que desenvolver, tudo você tem que fabricar, tudo você tem que adaptar, não existe nada plug and play. É, fala aí, piloto, não é meca... você é mecânico também? Eu não sei, não é tá tão é, é simples Eric pra preparar um carro, né? É, é? é tão rápido, é, é, é, é tão rápido assim, gente. Facinho. Você vai ali na esquina, pede com carne ali e laranja e... Mano, e, ó, e... E... não, primeiro, você não mano. Parabéns. Você viu, falar você viu, você viu, né, mano? Vocês sabem que o apelido do Hashimoto é Rachiloco, né, mano? Hashiloco. O Bruno já falou já. É, Rachiloco. Né? Eu falei na entra. Galera, vocês não têm ideia. Eu vi já os carros, mano. mano. E aí, Eric? Mano, não tem tenho... que. Mano, eu juro, eu tô, tô bobo de ver. Na assim. hora que o Renato vê, ele vai chocar. Mano, demais, velho. Hora, eu até brinquei, né? um, hora. um dia, um tempo, eu falei assim, da hora que tiver os dois juntos, vai falar que o do Renato é o falso. Eu, falso. <risos> eu uma olhadinha, esse GTR tá mais GTR do que é, o GTR, tá de verdade. Não, tipo, tipo isso. É. Não, é. Tipo não, isso. parabéns, né, meu irmão. Então, ó, ó, assim, parabéns, ó. e ó, você conta uma novidade que eu também acabei de descobrir que eu não sabia. É hum. a BMW era é de quem? Essa BMW preta era tua, velho. Não, a BMW que era minha, <risos> mano, era eu descobri que hoje tua, que ele falou. Então o Skyline é meu, né, Não, não, não, não. Ó, então o Renato já tá vindo, tá? Ele tá muito ansioso, ele tá ligando pra mim a cada 10 segundos perguntando já pode vir, pode vir, pode vir. Então eu vou liberar pode ele liberar. pra ele entrar no autódromo. E na hora que ele entrar no autódromo, aí é com você. Eu quero que a gente posiciona ele frente a cada um box e abre um de cada vez. Isso. Pode vamos, ser? Vamos ver qual que é a reação do Renato, rapaziada. Então, bora. O Renato... Galera, o Renato chegou, chegou. O Renato chegou, Renato. Chegou, tio. Droga, oh, é o Brian. Chegou o quarto carro. Uhum. Entrega? É agora, meu amigo. Ai, meu Deus do céu. Sai aí do carro, vamos lá. É lá Relatinho hein? E yeah. aí? Recebi meu Skyline com o um Skyline. Você vê, Você o um Skyline com Skyline, mano. <risos> Tudo bem? Bora. Tava ansioso que eu tô ligado, que você tava me mandando Passei... mensagem toda hora. Passei mal ontem, não dormi direito essa noite. E aí, qual que é a sua expectativa? O que que, o que, que você acha que você vai encontrar atrás dessa grade, da, atrás do, do, do portão do box? Cara, é, eu acho que eu vou encontrar um carro melhor do meu original, velho. Será? É. <risos> Que eu é é a graça. Graça. Então fechou. Como vai ser? Vai ser o cinza primeiro, o azul. É, vamos começar pelo cinza, já que você veio com o cinza. né que é o seu cinza Exato. legítimo? Então, Racha, Chegou o grande momento. Nossa, Pode abrir as portas da felicidade. Porta da esperança. <risos> seu Skyline, Renatinho. Olha, olha a reação, Tanto se falar. Esse aqui. Eu ainda tinha visto ele um pouco montado, tá ligado? Sim. Mas, mano, mudou muito, velho. E aí, o que, que você achou? A última vez que você foi na oficina, a última vez que você foi na oficina, ela tava, não estava finalizado. Sim. Não viu pronto ainda aí? Caramba, e olha essa lateral aqui, velho. Ficou mais avantajado que o meu. Olha, esse aí é um desenho que a gente mudou, Renato. Lembra que eu falei assim: eu vou fazer dois carros diferentes. Deixa eu dar um tempo pra mim assimilar aqui, mano. Caramba, mano. Esse aqui, é, é, é, a gente. É, naquela época que a gente tava fazendo eu não tinha meu outro Skyline Por que, que ele, ele é cinza? Porque ele vai ser igual do filme Ele vai ter as faixas igual do filme, né? Vai mandar plotar, né? Vai envelopar ele Caramba É que tem muita gente, tu deve com vergonha, mano Mas é o azul que é o meu O azul que é o meu xodó, tá ligado? Esse aqui é o banco do meu 350Z Ah, o 350Z no azul Ah, no azul, é verdade Nossa, mas é igualzinho também, mano Caramba Nossa, o painel, velho é um painel de GTR mesmo. Olha a reação, a reação. O azul, você tá, tá funcionando tudo, né? Tudo, mano. Os dois funcionam. Sério? Tá é, partindo. Partindo, né? Não Não funciona. Incrível, velho. Tudo fibra, tudo tá Não, Não parece. É nada, né? Olha aí, olha, é, olha aí, piloto. Olha lá, é Fibra, fibra. Mano, fibra, fibra. Que mal, Caramba, mano. Bora ver. Deus. Deus. ó. Que projetinho, tá? Que projeto, velho, Caramba, velho. Vamos, gente, olha pro outro lado, <risos> vai, né? Eu perdi meu carro, tá todo mundo esperando também. Eu fico, mano. Eu fico perdoando muita gente. Mano, você não fala que é um carro de fibra, mano. Nem a pau. Você não fala, você não fala que é uma. Você achava que ia ficar assim o projeto, Renato? Não. Não, mano, assim. Não, você já sabia da qualidade esse, porque você é, tinha visto É, é eu já tinha eu visto. Mas eu, eu creio que esse aqui ficou melhor do seu primeiro ainda. Pô, com toda certeza. Cada carro que a gente fabrica melhora. Né? Ficou bem melhor você que o primeiro. E o cara. primeiro já era a pica. foi graças ao primeiro que eu quis que você construísse esse. Para te animar mais, lembrando, já você ser mais emocionado. O azul ficou melhor que daqui. Sério, mano? <risos> o azul ficou melhor que o daqui. Eu já posso, você passou já? foda os preguiços são seus. É o um azul, mano. Eu, eu tô ansioso, velho. Ó, o Léo acabou de chegar também. É, Ele vai ver agora o carro dele azul. É, mas não quer ouvir também o carro aqui, o barulho. Ah, tá bom. Vamos pro segundo, vamos pro azulzinho? Ai, meu Deus, e agora? E agora bora, bora! Força, Caramba, ah, velho. velho! Porra, mano! É, Léo! pai Nossa, olha que escapou! Nossa! Olha que escapou, mano! Isso que eu tô falando, moleque! É isso, ah, moleque! Caramba, emplacadíssimo! Nossa! É. Você sabe por quê que ficou assim, mano? Ah. Ah. por que? Por que ficou exatamente assim? Hum, Porque eu, eu trabalho, meu trabalho eu faço com amor e com carinho. Por isso que ficou assim. Ah. Aê! Ah, Vamos, ah, pra ele, ah, aí, Léo! Essa D37 com um tapa na cara, mano. Aqui o banco do meu 350z, mano. O que, que eu falei, Rafa? Acho que é ficar... Olha a interna desse carro, velho. Olha a interna do carro. Olha, olha que tem interna. Skyline aqui, ó. Tem Skyline, velho. Caramba, mano. <risos> pô, esse aqui tá mais perfeito que o original. <risos> é. Caramba, velho. Ficou muito massa. Parece que do seu é... Porta de... Corta de escadar em verdadeira? Essa é a tá original. original. Essa é a porta de escadar original, lembro. Tudo original sim. Os pontos de porta, tudo original aqui? Aqui é original. E lá no outro é sim. Deixa eu ver essa pedaceira aqui. Caramba, mano, igual o Velocirós 9, é igual sim o que o Brian tinha azul. Velocirós 4 também, né? O 4 é o primeiro que apareceu. Caramba, mano. Cara, eu ah, mano, que calmaça. Opa, mano, corda você fez. é uma, uma cópia, D'Orofólio? Uma cópia. Parece que eu falei original. Fica perfeitinho. É o Hashimoto. É, vai Rachimoto! Rachimoto! Nossa, quero ver Funciona o RPM? que o meu não funciona, viu? Ah, calma, cara. Agora o Hashimoto vai ensinar como liga. Olha lá, tá minha chave Calma aí, calma aí. Uh, tá. calma, filma lá, filma lá. ó. Tá. Se liga. Tá minha chave, correto? Certo. Se eu não tenho isso aqui, original. Hum, não, mesmo. <risos> Olha lá, ó. Bota a partida aí Motor 1JZ. Ó, tudo funcionando, mano. Olha só. Ó, ó. Acelera lá, Eric. Acelera lá, Eric, ó. lá. Essa parte. <risos> caramba, ah, Eric. Juro, velho. Que bagulho louco. Mano. Ó o desse motor, mano ó o olha o pop desse motor, mano. Olha o pop. Olha o pop desse carro, caramba, velho. Eu nem falar nada. Caralho, Eric. Tenho certeza que você vai aprender muito com isso aqui. Oh, ótimo, Animal, hein, mano. Caramba. Eric, olha isso. Agora merece o seu, né? velho. Caramba, mano. Coisa. Aqui, é, é por <risos> isso que eu fiz essa barulheira toda também. Tá, Olha o oh, tamanho do. Vou fazer um campeonato do time, tão com ele, hein, mano? <risos> traseira. Alguém liga lá na federação na fala que não pode. <risos> mas isso aqui é uma relíquia. Eu acho que é um carro que eu vou... ter certeza que é assim, galera. O Prata, é... A gente tinha um grande proje projeto pra ele é, que a gente, no início, a gente ia tentar fazer um sorteio no Instagram, mas você está ligado que isso, né, mano? Acabou com... Hoje acabou. Isso não existe mais. Não pode mais. Um dos patrocinadores também que tava fortemente ajudando, deixou a gente na mão e a gente meio que abandonou a gente na, na, no, na metade, no meio do caminho. Meio do caminho foi. E daí foi um dos motivos da demora do carro, Foi isso mano. E aí, a gente... Esse, esse projeto aqui, galera, juro Ele só não morreu Esse projeto só não morreu Porque esse cara aqui não desistiu, tá ligado? Porque ele teve tudo pra desistir Teve tudo Mano, poucos patrocinadores Os patrocinadores que falaram que ia coisa, Não coisou e Problemas com peças Porque esse carro aqui contém, mano Muitas peças de Skyline reais E isso não encontra, tá ligado? Hoje em dia mais Mas o Rashi fez até o final Cumpriu mais que combinado Porque, mano, esse carro aqui tá melhor que o meu Se você catar um interior desse carro... Olha ó, ó o interior desse carro e depois olha o meu lá. O meu tá capengando. por porque o meu carro ficou sete anos preso, ficou sete anos baixo de sol e chuva. Então o interior tá horrível. Isso aqui é um interior zero quilômetro. É um carro zero quilômetro. Acabou de -se, -se, -se, -se, -se de ser criado. E mano, ha, acho, parabéns pelo grande trabalho. Espero não ficar, espero não ficar só nesse, né, mano? Que tem outros projetos. Fiquei sabendo que tem RX7 que já tá com uns body kit muito louco aí. Enfim, ó, ó. agora que eu andava, andava, vai andar né pai? Agora os próximos vídeos não vai andar, porque eu quero andar, eu juro por Deus, eu não andei nem nenhum skyline. Não, não. Não andei. Você andou quando a gente tava construindo, você deu uma volta, mas deu só um. volta. não era um skyline, aquilo era, era um kart. Canção, mano. Ah, é, falando isso aí, quando você viu o carro, quando você foi, eu falei assim, vem cá Renato, vem ver que o carro já tá andando Não tava nada, não tava na, tava só na fibra eu, da gaiola Eu, eu, eu desacreditei Vocês acreditam? Você vai você deve ter pensado, que esse racho louco, é o louco mesmo, não vai montar essa não. merda não mano. Não, ali eu, ali eu dei uma, uma descrente, porque, mano, fala pra editor, olha o carro que eu andei, olha o drift É esse carro aqui que vocês vai ver o carro que eu tô andando, olha aí Chegar nesse nível, Ai, é isso parceiro, um abraço, Mas, mano. Foi uma satisfação trabalhar com você, mano. Aprendi muito, eu entrei pro mundo aí com o canal do YouTube. Dei uma paradinha no meio do caminho que eu tava meio Batendo a ah, tá. biela, querendo eu falar, não, eu não, que dá, Vamos ter que dar também. time Tive que dar um time que a cabeça é, é Muita uh -huh. cobrança, falar pra vocês É muita responsabilidade trabalhar pra um... Vou falar com todas as palavras É muita cobrança, muita responsabilidade Trabalhar pra, um, pra uma pessoa com o teu nome com, com o peso do seu nome uhum. Porque todo mundo pressiona pra que a gente Produza o melhor, mais rápido E a, o pessoal ficou agoniado com o carro pra que Você tirou esse peso das ah, coisas? Agora. agora Hoje é tipo, tá entregue Dá oh, tá uma de... lavada da... e Tá todo mundo de. Fala aí, Léo. Né? De verdade mesmo Sensacional o serviço Parabéns, rachas De verdade Léo, você viu também, né? Lá na oficina você foi quando tá com Eu não fui ah, Eu vi, eu fui, eu vi foi, só esse assim vídeo que o Renato Eu vou mostrar Eu vi, tipo, pela internet mesmo Pode crer E de verdade mesmo Eu não sabia que ia ficar perfeito Igual ficou, mano De verdade mesmo Parabéns você tem o melhor carro De todos mano, cara, não, mano, juro por Deus Esse é o carro que eu mais vou usar No dia a dia Mano, vai ser o carro do dia a dia é. agora Tá ligado? Os galera não sabe Mas meu carro que eu mais uso É o Skyline É o Skyline, mano Ah, comprar pão Skyline agora vai ser esse <risos> ah, agora você pode escolher a cor Veja o lado bom é, vai... ah, outro eu já prata. Um esse, esse outro prata aqui é hoje até falar aqui é esse prato aqui galera, é o seguinte esse prato aqui ele que nem eu falei ele tinha um projeto de início só pra mim explicar rapidamente esse carro não era meu e nem do rachimodo ele era de um patrocinador que esse patrocinador ia fazer uma parada pra sortear esse carro pra vocês na metade do caminho ele falou "Ó, oh, tô fora não deu dinheiro nenhum e eu e e o Hashimoto teve que arcar com todas as despesas desse carro. E hoje em dia não tem como fazer nada. Então não tem como fazer sorteio, não tem como fazer nada. Não temos patrocinador para isso, não temos nada, nada. Então o que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer um esquema de fazer um esconde-esconde premiado com esse carro. Que? Aham. esconde esconde Como é isso? O Léo? O que vai ser, Léo? Papel, que eu tô te aqui, eu vou ver se eu consigo jogar no teu caso. Mentira! Mentira! Ah, não. mas essa base vale não é da casa, né? Não, não, não acho ah, que. não! Eu ah, não. vou chamar alguns inscritos pra participar ainda. Eu não posso participar também? Uns dois, né? <risos> ah, mas eu posso não... participar também? Você não vai conseguir. Ah, esses caras aqui é matador? É. Mas você mata também? Não, eu mas é Por isso aqui eu. Eu não faço. Você não faz tudo! Opa, quase <risos> tudo, quase Mano, eu vou bolar uma ideia de fazer um esconde de massa com esse carro Eu ainda vou bolar, eu vou ainda curtir esse carro, tá ligado? Esse carro vai ficar lá em casa eu Amanhã vou... então De manhã eu vou... De tarde eu vou usar esse, de noite eu uso o. Mano, vamos ficar com um o Skyline mesmo. Usa o J que tá na frente. É aí, né? Ô, se você quiser sair com seus carros, mano, tipo, você sai com o azul e eu saio com o prata, nós saímos juntinhos. Cara, eu acho não é uma boa ideia. Eu né, acho mano? uma legal. Não é uma boa e, ideia. E, e o e 35 a Ferrari, onde que eles ficam? Mano, eu não. <risos> Não sei. Eu acho cara. justo a terra ficar no sol. Aí, presta pra mim. Vamos pra Curitiba. depois. Ah, não, seu carro é vermelho. Não. Já. não, mas eu, eu tenho paixão ó, por vermelho, cara. De verdade mesmo, parabéns. De verdade, mas você tem que dar um jeito nos seus carros, bebê Eu tenho e... que dar uma vendida nos meus carros, mano É, mano, você vai ter que chegar uma hora que Eu... você vai ter que dar adeus em algum, Nossa. né? Um, pelo menos é, é difícil, né? É difícil, mano Galera, então é isso, mano Lembrando de se inscrever no canal do Rache Hash... né, mano? Porque o projeto não acaba aqui, certo? Vai, vai ter um outro projeto ainda Aguardem, aguardem Não é o carro do container, pelo amor de Deus Não é o carro do container A galera acha que é o carro do container, mas, mas não é. é Não é, não é Não é Onde... E detalhe, e detalhe Rapaziada, nem eu não sei que carro que tá lá dentro do container. Eu tô curioso que... Meu Deus do céu mano, Então é isso, galera Se você gostou do vídeo, deixa muito like Agora, mano, vai acontecer outros rolê. agora né, vai? Eu vou andar com esse carro agora tá na pista Eu vou andar pro azul Cada um é um vídeo e nós vai fazer um racha Você vai no prato, eu vou no azul Fechou? Bom, fechou Fechou então, valeu Então é isso, galera Se gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto, olha né, fui